Isaías, capítulo 49, versículo 1. Olha como esse texto é, é tremendo. escutem me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse... Você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor, mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada, contudo o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus." E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra Querido, eu não quero fazer aqui uma exegese errada, uma interpretação errada das escrituras Esse texto ele é muito forte, quando a gente lê a gente se identifica com ele Mas a verdade é que em um primeiro momento esse texto ele não está falando de mim e de você Mas esse texto é uma profecia messiânica quando a gente olha todo o contexto, fica muito fácil de perceber que essas palavras se referiam a Jesus. Deus está falando aqui do servo do Senhor que viria, e o contexto é claramente falando do Messias. Ele fala de alguém que seria como uma flecha preparada, fiada, polida, pronta para acertar um alvo e cumprir um propósito. Então o que Deus está dizendo aqui, olha, eu vou enviar alguém e ele será como uma flecha certeira, trazendo luz... Para as nações até os confins da terra. O salmista fala algo muito interessante a esse respeito. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 127. Salmo 127, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim. Como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal Querido, esse texto é muito conhecido e usado muitas vezes Mas ele está falando aqui sobre algo muito específico que é o contexto familiar O que esse texto está dizendo para nós O salmista está dizendo o seguinte Que o homem que tem filhos na sua juventude muitos filhos da sua juventude, ele tem a garantia de uma velhice segura, qual era o contexto? O que ele quer dizer é o seguinte, que quando alguém, se alguém tivesse filhos na juventude, quando ele fosse velho e não pudesse mais se defender, não pudesse mais proteger a si mesmo, não pudesse é, é, é, se defender dos ladrões, de invasores ou até mesmo se defender diante de uma acusação ou de uma causa num tribunal, se ele tivesse filhos maduros, os filhos iam fazer isso por ele. Então ele está dizendo, olha, os filhos são garantia. É, é diferente do que era o contexto dos órfãos e viúvas que normalmente não tinham como se defender, o salmista está dizendo, tenha filhos na juventude, porque quando se for velho e não puder se defender, seus filhos farão isso por você, a mortalidade nessa época era, era muito alta também, abaixa só um pouquinho para mim o retorno da, da, da trilha aqui por favor, é, ó, a mortalidade era muito grande, então ter muitos filhos era a garantia de que a família teria uma mão de obra ativa, que teria muita gente trabalhando, que, e as famílias trabalhavam e se protegiam, se guardavam juntas, esse texto ele está falando especificamente disso, mas eu vejo querido, uma outra aplicação nesse texto, que ela é profética, a flecha ela era algo que era preparado, desenvolvido, aperfeiçoado, para ser lançado e atingir um alvo, cumprir um objetivo e cumprir um destino específico, e essa ilustração a gente pode aplicar não só para os nossos filhos naturais, como para os nossos filhos espirituais também. Quando a Bíblia fala do valente que lançava flechas, um valente ele lançava flechas para acertar um alvo que estava distante. Se alguém estivesse no campo de batalha e quisesse ferir alguém próximo, ele não ia usar uma flecha, ele ia usar uma espada ou uma faca. Então a flecha era algo que precisava ser lançado, é, para longe, e nós precisamos aprender a lançar longe, tanto os nossos filhos naturais, como os espirituais, o texto fala aqui também que existe o tempo em que as flechas precisam ficar protegidas e guardadas dentro da aljava, os estudiosos dizem que uma aljava carregava normalmente sete flechas, mas existia o tempo, o momento certo, a hora propícia em que essa flecha deveria ser arrancada da aljava, para atingir um propósito, e é sobre isso que eu quero falar, quando eu preguei essa mensagem no sábado a primeira vez, eu sinto a mesma coisa agora, é que provavelmente nem eu sei exatamente o conteúdo profético que existe naquilo que eu quero passar para você, mas eu creio que eu realmente estou trazendo uma palavra de Deus, eu entendo queridos um tempo profético sobre a igreja, eu entendo, eu quero falar aqui de um contexto ministerial, e é claro que eu não estou falando aqui só de quem vai ser pastor, vai ser missionário, mas eu estou falando do chamado que Deus tem para a sua vida. Nós entendemos que não existe uma cultura de desperdício no reino, e se Deus moveu tanta coisa para alcançar hoje você está aqui, é porque você tem sim um chamado. Seja esse chamado integral ou não, seja ser um pastor, seja ser alguém que dá aula na escola bíblica, seja ser um diácono, seja ser alguém que trabalha no departamento infantil, Seja qual for o seu ministério. E eu acredito, querido, que existe um mover de Deus e um favor de um rompimento ministerial para a igreja durante esse ano. Eu creio que Deus vai mexer com muitos de vocês. Eu creio que muitos de vocês que têm enterrado um chamado, algo de Deus há muito tempo você vai passar por um despertamento, Deus vai provocar o seu coração, Ele vai lembrar de palavras proféticas que você recebeu, Ele vai fazer queimar uma chama no seu coração novamente. Esse é um ano de rompimento, é um ano de envio, é um ano de estabelecimento, é um ano de cumprimento de destino. Se você está aqui na igreja e você já fez o curso de membresia, você deve ter ouvido as duas promessas que a gente faz para todo mundo que chega. A primeira promessa é... Eu vou errar com você. Eu não vou errar de propósito. A gente vai errar tentando acertar. Mas a gente vai errar. E a segunda promessa é. Da mesma forma que você foi livre para chegar. Se um dia você quiser. Você vai ser livre para ir. Mas a gente não libera só quem quer ir embora. Nós temos um coração voltado para o reino. E eu sei que eu estou falando para muitos de vocês. E o nosso maior interesse não é que você frutifique aqui somente. Mas que você frutifique, a gente já lançou muitas pessoas, e o nosso coração queima por isso, uma das igrejas mais admiradas, do, do, dos ministérios do mundo, que são mais respeitados e admirados hoje, é a Bethel Church nos Estados Unidos, e eu não sei se você sabe, mas um dos pastores lá na Bethel, era um menino aqui dos jovens, ele foi edificado aqui, foi tratado, era um menino que estava desviado, ele foi para lá, nós enviamos ele, entendemos que era tempo de Deus, ele no primeiro ano já foi eleito o melhor aluno da escola No segundo ano ele começou a trabalhar em alguns ministérios E no terceiro ano ele foi consagrado pastor Um dos pastores lá era aqui da igreja E a gente sente alegria nisso, a gente quer enviar a gente mesmo A gente quer que você cumpra seu propósito Que você corresponda ao seu destino profético E eu acredito que esse ano especialmente vai haver um mover de Deus é, é, nesse sentido Eu creio que com o tempo Deus tem amadurecido Muitos de vocês E é tempo de coisas novas Eu lembro que quando Eu tinha um chamado pastoral Desde 16 anos E muitas vezes eu vim para a igreja aqui E chorei lá no antigo tempo o Pastor Luciano fazia uma reunião de cobertura Eu lembro de eu chorar Num cantinho ali falar Deus eu quero ir para o ministério Me deixa eu sair do trabalho E corresponder aquilo que o Senhor tem para mim E por alguns anos Deus falou ainda não mas um dia Deus falou para mim, agora você pode pedir demissão do seu trabalho. Houve um momento de rompimento. E eu creio que esse é um ano que muitas coisas vão acontecer na vida de vocês. É hora de coisas novas, é hora de novos, novas responsabilidades, é hora de novos propósitos. As flechas, elas eram feitas de um modo totalmente artesanal nessa época. Então não era qualquer um que podia fazer isso. Esse processo ele exigia uma perícia na fabricação. Por quê? Porque qualquer desvio na estrutura ia comprometer o curso da flecha. E ela não ia conseguir atingir o seu alvo e cumprir o seu propósito. E eu fiquei alguns dias estudando sobre isso. E eu separei aqui que a flecha precisava de três coisas essenciais. Em primeiro lugar, uma flecha precisava ser reta. Em segundo lugar, ela precisava ter um equilíbrio perfeito entre a haste, a pena que dava direção na traseira e a ponta. Nada podia ser pesado demais, precisava ter um equilíbrio perfeito. E em terceiro lugar, a ponta precisava ser afiada e resistente. E depois de pronta, a flecha era guardada numa aljava e protegida até a hora propícia para ser lançada. E eu gostaria de separar agora cada uma dessas três coisas e expor para você. Então em primeiro lugar, a flecha ela precisava ser reta. Querido, não importava o quanto boa a madeira pudesse ser, o quanto resistente a madeira pudesse ser, o quanto flexível essa madeira é, é, é, é, pudesse ser, o quanto leve ela pudesse ser, ela precisava em primeiro lugar ser reta. E eu quero dizer para você que não importa o chamado que você tenha, quantas palavras proféticas você já tenha recebido, quantos dons você tenha, quantas habilidades naturais você tenha... Isso, quanto potencial você tenha, o chamado que você tenha, nada disso importa se você não for reto. Isso é a primeira coisa que você precisa. Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Querido, Paulo escreve isso para Timóteo logo depois que Timóteo assume a igreja em Éfeso. Timóteo era um jovem, a gente não sabe exatamente quantos anos, mas provavelmente ele não tinha mais do que vinte e poucos anos, e ele assume a maior igreja da época, Éfeso foi uma cidade essencial para espalhar o cristianismo, e os estudiosos dizem que essa igreja deveria ter na época algo entre 10 e 20 mil membros, era a maior igreja que existia na época, e Timóteo assume essa igreja no lugar de Paulo. Paulo sente uma direção de Deus de ir para Macedônia. E ele fica como líder dessa igreja. E ele tinha muitas responsabilidades. E uma delas era estabelecer liderança. Você pensa quanta liderança precisava para uma igreja de 20 mil membros. E Paulo dá uma orientação aqui muito específica para Timóteo. E ele diz assim. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 22. A ninguém emponhais precipitadamente as mãos não se torne cúmplice do pecado de outros, conserva-se a ti mesmo, puro, o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo você se vai estabelecer liderança, não seja precipitado, o que era ser precipitado? O que ele está dizendo é o seguinte, você vai estabelecer alguém no ministério, você precisa saber quem essa pessoa é, você precisa saber seu caráter, você precisa saber seu testemunho, você precisa saber se essa pessoa está andando em retidão, você precisa saber se essa pessoa é reta. Ele está dizendo, porque se você estabelecer alguém antes da hora, você estabelecer alguém para o ministério, você lançar alguém que não é reto, você vai se tornar cúmplice no pecado dessas pessoas. E ele depois ele diz, se separe, não se contamine, olha como é sério, ele está dizendo que inclusive, Timóteo poderia ser contaminado com isso, eu quero destacar algo... Muitas pessoas às vezes falam para a gente assim, é o padrão para os pastores, para os líderes, para os diáconos é muito alto. Na verdade Paulo faz sim uma lista, tanto para Tito como para Timóteo, do que um presbítero e um diácono deveriam ter. Então ele começa dizendo, olha o presbítero deve ser marido de uma só mulher, ele tem que ser hospitaleiro, ele faz uma lista grande, mas na verdade aquela lista ali não é para os presbíteros, aquela lista é uma lista para todo crente, então a retidão querido, o padrão não é só para liderança, só para os ministros, ou só para os pastores, aquela lista é para todos, a retidão é para todo crente, mas se eu quero exercer liderança, eu tenho que ser o um exemplo. O padrão de retidão, ele é para todos, o alvo é para todos. Mas para que eu seja a liderança, eu preciso poder dizer, olha para mim, porque eu estou andando em vitória nessas coisas, eu tenho acertado o alvo. Então você pode olhar para mim como um exemplo, eu tenho acertado o alvo. Eu lembro que eu era um, um garoto, eu devia ter uns 16 anos, e eu tive uma reunião com um pastor de uma igreja luterana aqui em Curitiba, ele era o, o líder do grupo do Ministério MPC, Mocidade para Cristo, em Curitiba eu servi eles em algumas coisas, e a gente teve uma conversa muito curta, foi o maior contato que eu tive com ele, mas ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, eu sentei com ele, eu com 16 anos, sonhando com aquilo que Deus tinha para mim, sonhando com um chamado, e ele falou, Farley deixa eu te ensinar uma coisa, se você não puder fazer como Paulo, e olhar para as pessoas e poder repetir as palavras de Paulo, olha para mim e seja meu imitador como eu sou de Cristo, ele falou, todo o seu evangelho, todo o seu cristianismo precisa ser repensado, ele falou, nós temos que ser o exemplo, você precisa ter testemunho e coragem para olhar para as pessoas e dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo, mas eu vejo muitas pessoas que nos procuram às vezes, e nós temos nos tornado uma igreja grande, e é normal que as pessoas olhem para nós e sonhem com o ministério, e eu quero dizer que nós sonhamos com o ministério de vocês também, mas muitas vezes pessoas vêm para nós, querido, quase com um currículo, falando de suas habilidades, falando dos seus talentos, falando da capacidade que elas têm, falando do seu chamado, falando das promessas de Deus que elas têm, mas são pessoas que não conseguem andar em retidão. E se você chega para mim e fala que você tem chamado, você tem promessa de Deus, você tem dom, você tem talento, mas você não tem uma vida de santidade, sabe o que eu digo para você? Esqueça irmão, seu chamado por enquanto. A primeira coisa que nós temos que fazer é salvar você. Tudo começa na retidão, o que você precisa em primeiro lugar é ser reto. Porque se você não for reto, todas as outras coisas, elas perdem é, é, é, a importância. Eu já entendi, atendi gente que queria espaço, queria reconhecimento, mas não tinha uma vida de retidão. E eu quero dizer para você que o ministério, ele não endireita ninguém. Às vezes eu atendo algumas pessoas e a impressão que eu tenho é que as pessoas acreditam que o dia que ela tiver um ministério, o dia que ela tiver uma oportunidade, o dia que ela tiver um título, ela vai andar em retidão. Isso não é verdade o ministério ele não indireita você, o ministério não endireitou a sanção, o ministério não endireitou Saul e o ministério não endireitou Judas, o ministério não te indireita. você precisa ser reto antes, a Bíblia fala de um, de um momento muito interessante lá em Atos, a Bíblia fala que quando a perseguição vem, e os discípulos saem de Jerusalém e começam a ir para outras regiões A Bíblia fala de um diácono muito especial chamado Felipe E a Bíblia fala que Felipe vai para Samaria E quando ele chega em Samaria ele começa a expor o Evangelho a Bíblia fala que Deus usa ele com muito poder, muita autoridade A Bíblia fala de pessoas sendo libertas, a Bíblia fala de pessoas sendo curadas De paralíticos levantando de cadeiras de rodas E houve um grande mover naquela cidade a Bíblia fala também que existia naquela cidade um bruxo, um feiticeiro chamado Simão. Esse cara ficou muito conhecido e a própria Bíblia diz que esse cara operou muitos milagres e operou muitas coisas pelo poder da bruxaria. E era tão forte a fama desse homem, que a Bíblia diz que todas as pessoas em Samaria, desde as pessoas mais simples, até os moradores mais importantes de Samaria, eles conheciam esse homem e se referiam a ele como o grande poder de Deus. E quando Felipe vai para Samaria, e Deus começa a usar ele com autoridade, muitas pessoas se convertem, Simão se converte junto com esse grupo. E a Bíblia fala que depois que essa grande conversão acontece, Pedro e João vão para Samaria para ministrar essas pessoas. A Bíblia fala que eles vêm o mover de quantas pessoas se converteram, mas ele pergunta, vocês já receberam o batismo no Espírito? E aquelas pessoas ainda não tinham recebido. E a Bíblia fala que Pedro e João começam a orar por, aquel, por aqueles convertidos, para que eles recebessem o Espírito Santo, eles começam a ser batizados e falar em línguas. A Bíblia diz que Simão fica maravilhado com aquilo. E ele chega para Pedro e João e oferece dinheiro para eles. E ele fala, quanto vocês querem para dividir comigo esse poder? E Pedro dá uma resposta muito interessante. Atos capítulo 8, versículo 20. Pedro diz para ele assim, pereça com você o seu dinheiro. Você não tem parte nem lugar nesse ministério, porque o seu coração não é reto. A primeira coisa, você precisa ser reto. Quando uma flecha torta é lançada, querido, ela ou vai ferir quem não deveria, ou ela vai se despedaçar. Quando uma flecha torta é lançada antes da hora, ou ela fere quem deveria, quem não deveria, ou ela se despedaça. E é justamente o discipulado que revela isso. E é por isso que a gente acredita tanto no discipulado aqui na igreja. Nós queremos entrar na sua vida, nós queremos entrar na sua família, nas suas finanças, não só para julgar você, mas te ajudar a ser reto. O discipulado, ele não mostra só as suas habilidades, os talentos que você tem, mas ele nos mostra quem você é, qual é a sua condição, qual é o seu caráter. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 9,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 desqualificado, sabe o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo, não importa os dons, não importa o poder que eu manifeste, não importa a graça que eu tenho para comunicar a palavra, se eu não andar em retidão, isso vai desqualificar tudo que eu fiz, se a sua vida não for condizente com a sua pregação, isso nos desqualifica, isso nos desaprova, quando o pastor Luciano começou a discipular, o pastor Luciano e a pastora Kelly começaram a discipular eu e a Dani, isso foi, eu imagino que há é mais ou menos uns oito anos atrás, eu lembro que ele me convidou para uma viagem um dia, e eu fiquei muito animado, falei, puxa que legal, vou viajar com o pastor Luciano, mas irmão ele me descascou naquela viagem, ele me sabatinou Ele quis saber como era a minha vida Como estavam minhas finanças Como era o meu relacionamento com os meus pais Ele quis saber se eu casei virgem Qual foi a minha história Antes do meu casamento Ele queria saber se o meu nome estava limpo Ele quis saber tudo ele, ele precisava saber quem eu era Isso não foi só nesse momento Quando eu comecei o discipulado Mas depois, quando a gente foi ordenado também A gente passou por uma sabatina Com os outros pastores E a gente pode se vingar agora e a gente fez a mesma coisa com os outros que entraram. Em setembro, nós ordenamos o Júnior e a Ingrid, e o Marcelo e a Jose. E por mais de uma vez, eles sentaram numa sala com todos os pastores. E eu lembro que uma coisa que o Luciano fez comigo e me chocou na época, eu falei, uau! E ele fez com eles também, foi no meio dessa reunião o Luciano falar assim: se eu mandar vocês ficarem em pé lá em cima do púlpito, e eu falar, alguém aqui tem algo contra. Uma dessas pessoas, o Luciano falou, alguém vai levantar a mão? Ele falou, então se alguém tem alguma coisa contra vocês, vocês vão consertar primeiro. Porque é algo que vocês não podem ter nesse lugar. Então em primeiro lugar, querido, para que você se torne uma flecha que vai atingir o alvo, você precisa ser endireitado, você precisa ser reto. E como se faz isso? Sabe como? No fogo. Isso é feito no fogo. Como eu falei para vocês, eu fui estudar como essas, essas flechas eram feitas e preparadas na época. Então, eles pegavam uma vara de madeira ou uma, uma tira de bambu. E eu lembro que quando eu assisti os vídeos, eu, eles pegaram umas varas tão tortas, às vezes, que eu falei, como que esse cara vai transformar essa vara toda torta em algo reto? E o processo é muito interessante. A primeira coisa que eles fazem é pegar uma faca afiada... E tirar todos os nós. Depois eles pegam uma lixa e escovam aquela vara. Mas ela ainda é torta. E para endireitar aquela, aquela flecha, eles colocam ela no fogo. Eles aquecem e desentortam. Aquecem e desentortam. Aquecem e desentortam. Até ela ficar reta. Eu lembro que alguns anos atrás, e não adianta você tentar adivinhar quem era, porque foi bastante tempo atrás, mas acho que mais ou menos isso, uns oito anos, foi o primeiro confronto que eu tive com alguém, que já era uma, um, um confronto difícil com alguém que já estava sendo estabelecido liderança, eu lembro que um jovem chegou na igreja aqui, ele era muito talentoso mesmo, Pensa um cara que era extremamente carismático, que todo mundo gostava dele, e era um cara assim com muito talento, um cara que tocava, que cantava, um cara que tinha várias habilidades, um cara que conhecia a palavra, e eu lembro que eu e a Dani no tempo, ainda tentando juntar uma liderança, estabelecer pessoas, a gente olhou para esse garoto e falou, uau, esse cara... É bênção, ele vai nos ajudar muito E ele realmente falava que ele tinha uma sede Ele tinha um desejo pelo ministério Ele falava de um chamado que ele tinha e, e a gente começou a trabalhar com aquele jovem Mas houve uma situação Irmão Pensa uma besteira Mas eu tive que confrontar ele E quando eu confrontei aquele rapaz Saiu um demônio de lá de dentro Que eu não imaginava que existia esse cara esperneou, brigou, acusou, falou mal da gente E ele ficou tão irado, tão... Tinha um Tasmania lá dentro, irmão Esse cara ficou tão irreconhecível Que todo mundo falou, meu Deus, cara O que aconteceu com aquele cara bonzinho abençoado que tinha aqui? E eu lembro que no meio desse conflito, tentando consertar, ele acabou saindo da igreja depois. Eu tentando ainda consertar, ganhar o coração dele. Eu fui buscar a, a orientação do pastor Luciano. E, e o Luciano me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei para o Luciano, Luciano, esse cara parecia tão bom. Um cara com chamado de Deus. A gente vê que ele tem talento, ele tem graça. Mas o cara ficou louco, Luciano. E o Luciano falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou, Farley, você quer saber quem é uma pessoa confronte ela e você vai descobrir quem é a pessoa você está dizendo, você sabe, quer saber quem a pessoa é, coloca no fogo é, é, estique e essa pessoa vai mostrar quem ela é você vai descobrir é, é, quem é essa pessoa né? aperte, coloque no fogo e esprema. por isso o discipulado é tão importante em segundo lugar para que você seja uma flecha pronta para acertar um alvo e cumprir um destino é preciso, querido, haver um equilíbrio perfeito entre a haste, a pena que dá a direção e a ponta da flecha. E esse equilíbrio é, é, é, é tão interessante, eu estava vendo é, é, um cara explicar isso, um físico explicando, que quando você atira uma flecha, existem duas forças. Eu sabia que, as, que, a, que a, o objetivo é, é, da pena era dar direção à flecha, mas esse físico estava falando o seguinte, que quando você atira uma flecha, a ponta é mais pesada e ela faz uma força para frente, como se estivesse puxando o resto da flecha. E a pena sofre resistência do ar e ela faz força para trás. E ele explicava que é exatamente isso, essas duas forças contrárias que faziam com que a flecha ficasse esticada e alinhada. Ele falou, olha, se não houvesse a pena, não é só a direção, se não houvesse a pena, ela não sofreria resistência para trás e só para frente. E toda flecha que não tem pena, se ela é atirada, ela faz o um movimento. Eu lembro o exemplo que ele deu. Ele falou, ela faz o um movimento como se fosse um peixe que se debate quando é retirado da água. E tudo isso, querido, traz um equilíbrio perfeito. E eu acredito que um dos maiores desafios na nossa vida cristã é exatamente essa coisa chamada equilíbrio. O equilíbrio entre o ministério e a família, o ministério, o equilíbrio entre os dons e os talentos e a experiência, o equilíbrio entre a ousadia e a prudência, o equilíbrio entre a espiritualidade e a vida natural, o equilíbrio entre a fé e a sabedoria. E todo equilíbrio, ele nasce de uma coisa chamada maturidade. Eu quero que você leia um texto comigo, Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 12. Esse texto é tão precioso. Ele ministrou tanto meu coração desde a adolescência. Hebreus capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim. Embora a essa altura já devessem ser mestres... Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não, e não tem experimentado o ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Essa frase é muito importante agora. Os quais, pelo exercício constante, repita comigo, exercício constante tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo Eterno. Existem pessoas em que os dons, os talentos, a habilidade, querido, é muito maior do que a experiência. E é necessário ter um equilíbrio. E eu gosto demais da forma que Hebreus destaca aqueles que adquiriram a maturidade através do exercício constante. Sabe por que eu gosto? Porque ele não espiritualiza. Ele está falando, você quer chegar à, à maturidade Você precisa exercitar suas faculdades Você precisa ser experimentado O que ele está dizendo, oh, essa maturidade, esse equilíbrio Não é algo que vai ser derramado sobre você Não é um dom, mas isso você precisa repetir coisas Você precisa ser experimentado Você precisa amadurecer com a experiência Para chegar nesse lugar Então a, outra coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte A maturidade ela está sempre ligada ao tempo Sempre quando eu digo essa frase Principalmente nos jovens Tem alguém para dizer assim Ah, mas as pessoas não amadurecem todas ao mesmo tempo É claro que não E não é sobre isso que eu estou falando Os adolescentes mudam para os jovens Quando eles fazem 18 anos Agora tem alguns adolescentes que quando fazem 18 anos, eles já não querem mais do grupo de adolescentes. Que parece muito... Já, já parece algo ultrapassado para eles. E eles querem vir para os jovens. A gente tem um casal aqui da igreja, hoje são jovens já. Mas com 16 anos, um casal de irmãos. Com 16 anos eles já, eles já vieram para os jovens. E trabalharam demais aqui, nos serviram muito antes de fazer 18 anos. Agora em compensação tem outros de 20 que parece que tem 12. Né? Então, as pessoas não amadurecem ao mesmo tempo Mas, querido, a maturidade Ela sempre vai estar ligada ao tempo Mesmo que todos não amadureçam é, é, é, ao mesmo tempo A maturidade, ela sempre vai despender tempo e trabalho Experiência Eu lembro que quando eu fiz faculdade Eu fiz administração Eu venho de uma família simples, então meus pais não tinham dinheiro para pagar minha faculdade, eu sei que essa é a realidade de muitos de vocês, eu fui fazer a minha faculdade como? Trabalhando o dia inteiro para pagar a faculdade que eu fazia à noite. E no meu caso não era nenhuma opção, mas eu lembro que quando eu entrei para a faculdade, eu acho que as aulas, eu acho que hoje mudou um pouquinho isso, mas acho que começavam quase em março já as aulas. Em abril eu comecei a fazer o meu primeiro estágio e eu trabalhei e fiz estágio a faculdade inteira. Por outro lado, eu lembro que tinham aqueles alunos que eram muito dedicados. Você sabe quem é? Aquele cara que senta na primeira fileira da cadeira. Ele não falta aula, nem que aconteça um apocalipse zumbi na cidade. Ele vai para a aula. Normalmente era o cara que eu que faltava bastante, tirava um xerox do caderno para estudar na semana da prova. E o cara tinha as melhores notas. Isso não é uma regra, é claro que existem exceções. Mas na grande maioria das vezes... Essas pessoas não se tornaram os melhores profissionais e não foi quem conseguiu o melhor emprego. Essas pessoas diziam, não, meu pai fala para eu estudar e tirar as melhores notas, porque agora é a hora de eu me dedicar aos estudos. Mas depois de quatro anos de faculdade, eles tinham muita informação, mas não tinham experiência. E é uma coisa que eu falo sempre para os jovens aqui que estão fazendo faculdade, eu falo, cara, faz estágio. Porque quando você chegar na hora de trabalhar, o um mercado quer experiência. Ele quer a pessoa que sabe lidar com o conflito. Ele quer a pessoa que sabe ser confrontada pelo chefe. Ele, ele quer pessoas que saibam lidar com outras pessoas. Então você precisa ser experimentado e amadurecido. Mas existem pessoas, querido, que vêm para nós, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dando recado para ninguém. Não estou diante de Deus Até porque a gente não é de mandar recado A gente não tem aqui no presbitério Dificuldade em falar a verdade para ninguém Então a gente fala em amor Tenta falar com jeitinho, mas a gente fala então se eu fosse dar recado, e ia sentar com alguém e falar, não é recado para ninguém, é algo que está queimando no meu coração. Muitas pessoas vêm para nós, elas querem ser reconhecidas, elas querem espaço em algum ministério, porque, porque tem chamado, que tem promessa, é, é, porque tem dom, porque tem talento, porque tem é, é, né, algum conhecimento, alguma habilidade, elas querem algum espaço. O que, que eu pergunto normalmente? Se eu só falo, não, eu tenho um chamado, a Heidi Baker me deu uma palavra, não sei o que mais quem me deu uma palavra desde criança eu recebo a Palavra de Deus eu tenho um chamado, eu vou ser um pastor e é claro que eu não estou falando só de pastor eu estou falando de qualquer nível ministerial mas a primeira coisa que a gente pergunta é quem segue você? quantas pessoas já chegaram para você e falaram você pode me discipular? você tem uma célula para onde eu possa ir? eu posso é, é, seguir você? você pode me ensinar? você pode é, é, me acompanhar? Você pode me ajudar a ser como você? Eu lembro uma coisa que o Luciano me, me ensinou, que eu nunca mais esqueci. Quando eu cheguei aqui na igreja em 2007, eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro. E isso me abriu portas para começar a sair para pregar em alguns lugares. E eu lembro que quando a gente chegou na igreja, eu e a Dani, a gente começou a se envolver. A gente era recém-casado. E quando a gente começou a se envolver com o ministério, eu parei de sair para pregar. Porque... Porque eu sempre quis que a minha igreja me lançasse. E eu lembro que um dia eu tomei uma decisão. Eu falei, Dani, eu entendo que agora não é a hora de eu sair mais. É a hora da gente estabelecer raiz. Desses pastores conhecerem a gente. Da igreja conhecer a gente. E na hora certa eles vão nos lançar. Isso levou alguns anos. Mas mais ou menos oito anos atrás. Eu comecei a sair para alguns lugares para pregar. O Luciano começou a me indicar. Pessoas começaram a me chamar por causa de mensagens que estavam no Orvalho, por causa dos meus livros. E o Luciano chegou para mim e falou, Fale, está na hora, eu quero que você comece a sair para pregar em alguns lugares. E eu lembro que de um ano para outro, eu não lembro exatamente qual ano foi. Eu ministrava muito aqui no interior de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Mas chegou um ano que de repente a igreja abriu para mim no Brasil inteiro. E eu já tinha mais convite do que eu conseguia sair para ir. E eu... E eu falei, cara, como que eu escolho, como que escolho isso? Como que eu entendo de Deus para onde eu vou? E eu lembro que num discipulado com o pastor Luciano, eu falei, Luciano, eu estou aqui com vários convites, eu não consigo ir em todo lugar, eu falei, es esse convite aqui me inquietou meu coração, eu devo dizer que não, como que eu escolho? Ele já fazia isso há 20 anos. E ele olhou para mim e falou assim, Farley... Eu posso até tentar proteger você, eu posso tentar te guardar, eu posso te dar algumas orientações para que você tente acertar. Ele falou, mas cara, tem algumas coisas que você só vai aprender fazendo. Existem algumas coisas que você só vai aprender errando. Você só vai aprender acertando. E ele falou, então eu não vou querer ficar te dizendo aqui onde você vai ou não O que é mais importante nesse momento É você tentar buscar ouvir a voz de Deus Discernir e você vai experimentando Aonde você acertou e aonde você errou Eu falei, uau, é isso mesmo Então você tem um chamado de Deus, o que você já fez O que você é, já, já construiu Eu lembro que o Fabiano O Fabiano é um, é um dos meus discípulos É um supervisor de célula e ele é professor de cursinho, e ele é um cara visionário, ele tem um chamado de Deus, ele já pastoreou em outra igreja, e ele chegou para mim com um projeto, ele falou, Farley eu tenho um projeto que é chamado Move, que é o um movimento com universitários e vestibulandos, e cara, eu tenho várias ideias, e a gente vai mover essa cidade, a gente vai trazer essa garotada para cá, isso foi acho que três anos atrás, ele trouxe um projeto pronto, então a gente vai fazer um evento assim, a gente vai mandar convites para os pastores, e tudo isso vai custar X, não era um valor muito baixo. Eu lembro que eu olhei e falei, Fabiano, a gente está começando esse ministério, certo? falou, certo. Falei, cara, a gente nunca fez nada nesse sentido. Eu falei, em vez da gente chegar e tentar vender para o resto do presbitério da, da igreja, para eles pagarem essa conta, porque a gente está dizendo que consegue fazer alguma coisa, falei, vamos fazer diferente. Vamos trabalhar isso sem nenhum investimento da igreja. Vamos fazer como dá, vamos usar a internet para divulgar e, e, e vamos tentar movimentar sem investimento nenhum. Qual foi o resultado disso? A gente fez o culto de vestibulandos aqui. Foi incrível, veio gente da cidade inteira. Vieram é, é, vários professores aqui, professores que não eram convertidos E a gente conseguiu encher a antiga igreja e eu lembro que o Marciano veio nesse culto especial e falou Uau cara, olha esse tanto de gente, olha o campo de evangelismo Olha quantas pessoas a gente pode tocar E ele falou, olha, acho que ano que vem a gente deve continuar fazendo os outros anos E a, e a igreja deve investir nisso eu falei, é isso, o que eu posso fazer? Qual é o fruto que eu posso dar? Eu não vou vir aqui com um discurso pronto Dizer o que eu posso fazer Eu preciso mostrar, eu preciso me envolver Eu preciso dar fruto, eu preciso construir Sabe uma coisa que, fica, que me deixa indignado? A internet é uma ferramenta extremamente preciosa O nosso pastor está arrebentando No Youtube Ele põe um conteúdo lá que é precioso, irmão eu não sei se você costuma assistir os vídeos no Caminho da Palavra, o Sub-12, mas é incrível aquele material, abençoa demais o Brasil e as nações, então é uma ferramenta muito grande. Mas a internet trouxe outra coisa, ela deu voz para todo quanto é tipo de pessoas. E sabe uma coisa que me deixa injuriado? É uma molecada que vai para o YouTube e tem um discurso pronto, e eles começam dizendo assim, e eu vou te dizer, o grande problema da igreja é que... E cada um tem uma teoria diferente. A minha vontade, às vezes, é entrar dentro da tela do YouTube. E falar, cara, quantos casamentos você já consertou? Quantas mães que já perderam um filho você consolou? Quantas famílias destruídas pelas drogas você já atendeu? Quantos pastores em depressão você já cuidou? Quantas pessoas você já... Já discipulou, já orientou, já alcançou, já transformou a vida. Há ah, ninguém? Então não venha me dizer qual é o problema da igreja, que você está por fora. Você não sabe nada de qual é o problema da igreja. É muito fácil ligar uma câmera e dizer qual é o problema da igreja. Então, querido, a maturidade, ela precisa vir com essas coisas. Outra coisa que o Luciano fez, que me marcou demais. Irmão, todo mundo tem uma história. Eu vim aqui, preguei no culto de manhã. A Dani foi fazer uma visita no hospital. A gente cronometrou o tempo. Eu falei, Dani, você precisa voltar dessa visita 5 horas da tarde. Para a gente sair, para eu estar na igreja 5 e meia. Beleza, dá tempo? Dá. Ela foi fazer a visita. Quando estava quase na hora da gente sair, ela me ligou que tinha batido o carro. Ela foi desviar de dois carros que tinham batido na frente dela. Quase acertou num poste. Ficou no caminho irmão, eu tive que dar um jeito, emprestar um carro para vir aqui. Agora essa história só acontece quando você está fazendo. 20 dias antes de eu e a Dani sermos ordenados, um cara morreu na minha célula irmão. A gente estava fazendo uma célula em casa, Esse um jovem de 21 anos que a gente estava acompanhando há um ano, chegou todo arrebentado arrebentar na igreja, e a gente abraçou ele, começou a discipular, ele já estava ajudando a liderar uma célula, ele simplesmente tombou para frente no meio de uma mensagem, a gente se amou, socorro, fez respiração boca a boca, massagem cardíaca, mas aquele cara morreu no meio da minha célula, ele ficou até três e meia da manhã morto no chão da sala da minha casa, o carro do ML não passava no portão, eu tive que juntar ele com a manta do sofá da minha igreja para carregar o corpo dele para fora. Pensa num dia terrível. Eu tive que ligar para a família para contar que aquele jovem tinha morrido. O pai dele chegou alcoolizado na minha casa, xingando todo mundo. Irmão, foi uma situação inesquecível e eu lembro que foram horas muito difíceis, isso foi numa sexta-feira, no sábado eu tinha um discipulado com o Luciano, e eu cheguei lá, eu estava mal, não tinha conseguido dormir a noite inteira, e ele olhou para mim e falou assim, Farley, existem algumas coisas que estabelecem a gente e nos atestam para o ministério, e ele falou, você talvez não entenda isso agora, mas a forma como você e a Dani lidaram com essa situação tão difícil, eu tenho certeza que é uma das coisas que está atestando que Deus tem para a vida de vocês, não só para mim, mas para muitas pessoas da igreja, e futuramente vai testar para vocês também. Então, querido, tem muita gente que não faz nada, o cara tem só o discurso. Né? Ele quer um título, ele quer algo para trabalhar, então ele reclama e ele diz que as coisas não acontecem para ele, porque ninguém manda a gente para a célula dele, e não vai mandar, se você tem um, um chamado, as pessoas vão seguir você irmão, se não seguem, repensa, pede ajuda, agora, parece que alguém sempre precisa fazer alguma coisa para você romper em Deus, não, eu tenho um chamado, mas não me dão uma oportunidade, eu tenho um chamado, mas ninguém me ajuda, você tem um chamado, isso vai borbulhar, vai saltar de você, mas você precisa fazer sem título, sem nada, talvez. A gente é muito interessante, o Luciano me ensinou isso logo que eu cheguei. A gente não gosta nem de dizer que nós ordenamos pessoas ao ministério. A gente costuma dizer que a gente reconhece. Por quê? Porque os primeiros a reconhecer um chamado pastoral são as ovelhas. Elas querem seguir, elas querem estar junto Elas querem ser orientadas E a gente diz assim, essas pessoas que foram ordenadas em setembro Elas não se tornaram pastores quando foram ordenadas Elas já pastoreavam, já cuidavam as ovelhas Já as seguiam E naquele dia nós simplesmente reconhecemos uma coisa Que nós já vimos ser feita no meio do povo Agora para isso você precisa ser experimentado, você precisa amadurecer, como você reage, quando você investe demais na vida de uma pessoa, você dá o sangue por ela, e ela sai falando mal de você, como, como que você reage? Talvez você fale, não sei, nunca aconteceu comigo, eu falei, pois é, como você reage com os elogios e com as críticas. Talvez você não saiba, agora a gente passa por todas essas coisas, querido. A gente passa por rejeição ministerial. Agora ninguém pode ser colocado numa posição de destaque sem ser experimentado antes. Como você lida com a rebeldia? Essas duas coisas são difíceis, tanto ser elogiado, eu estava de manhã aqui tentando lembrar quem falou isso, eu acho que foi, na verdade, eu falei que foi. George Whitfield, mas eu não tenho certeza, mas esse cara conta da história que um dia ele desceu do púlpito, depois de um culto muito poderoso, e alguém chegou para ele e falou assim, pastor, que palavra, palavra maravilhosa você trouxe hoje, e ele respondeu, pois é, o diabo já me falou a mesma coisa quando eu estava lá em cima, então querido, são, são coisas que a gente tem que aprender a lidar tanto com os elogios, porque não é fácil, como lidar com as críticas, com a rejeição, com, com a aprovação. Agora você precisa ser experimentado, você precisa ter essas experiências e amadurecer com isso. Eu não conheço ninguém que tenha um ministério legítimo e de destaque, querido, que não passou por uma história difícil. Não conheço. Se eu olhar para a minha história e para a Dani, e eu não recomendo isso para ninguém, essa é a minha história, eu não quero colocar exemplo, por anos eu chorei, falei, Deus, quando o Senhor vai me liberar para o ministério? Um dia Deus falou, pode ir agora, em seis meses, você pode pedir demissão do, meu tra do seu trabalho. Deus confirmou aquilo para mim, pedir. Depois que eu pedi demissão, Deus fez um milagre na minha vida, eu não podia ter filho, logo depois que eu estava sem emprego, a Dani ficou grávida. Sucesso. Dez meses sem salário. Tudo que eu comprei para o meu filho durante a gravidez da Dani foram três tip-tops. Mas ele nasceu, ele tinha tudo. Mas isso me preparou. Isso me amadureceu. Isso me ensinou a confiar. Isso me ensinou a levar cada dia, mesmo diante da, da, das dificuldades. Nessas coisas elas nos forjam, nos preparam. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios. Capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16, esse texto é muito interessante, Paulo parece quase bipolar aqui, então ele fala, oh, eu estou falando como louco, quem fala assim é louco, mas hoje eu vou me dar o direito de ser louco também, então eu não leve em consideração, porque eu estou falando como louco, aí ele começa a falar, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16, várias vezes no Novo Testamento, Paulo faz defesa, do seu ministério, e esse é um dos momentos. E o que é muito interessante, só olha para mim antes da gente ler. Paulo sempre defendeu o seu ministério em cima de duas coisas. Não era do seu título. Mas quando Paulo faz a apologia do seu ministério, ele fala de duas coisas. A graça de Deus sobre a vida dele. E o seu testemunho. Fala, está duvidando do meu ministério? Olha para a minha história. Olha para o que eu fiz, olha o que eu sofri. Olha o que eu trabalhei, é isso que ele faz aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Às vezes eu sinto vontade de dizer, beleza Paulo, entendi já.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 Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui copiado com vara, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei por uma noite e um dia exposto ao furo do mar, estive continuamente... Viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios. Perigos de assaltantes. Perigos dos meus compatriotas. Perigos dos gentios. Perigos na cidade. Perigos no deserto. Perigos no mar. Perigos dos falsos irmãos. Pensa num cara lascado. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não, não queime por dentro? O que Paulo está dizendo para mim e para você é, olha para a minha vida. Eu fui esticado, eu fui experimentado, eu fui amadurecido, eu passei pelo fogo e eu fui aprovado. Então querido, eu tenho uma história, eu tenho um testemunho, eu fui lixado, eu passei pelo fogo, eu fui esticado e a maturidade veio com a experiência durante o serviço, diante das dificuldades. Como eu falei, aprendi a li lidar com elogios e com críticas. Com aqueles que falam bem de mim e com aqueles que me maldizem, me caluniam. Né? Com verdades e mentiras, com pessoas fáceis e pessoas difíceis. Com realizações e frustrações. A receber sim, a receber não. Tempos onde tudo parecia dar certo, tempos onde parecia tudo dar errado. Eu aprendi a liberar perdão e aprendi a pedir Perdão, eu aprendi a mostrar o erro e aprendi a reconhecer o erro Eu aprendi a seguir em frente e avançar, mas eu aprendi também a voltar atrás Eu fui esticado, eu amadureci E em último lugar, para que uma flecha fosse pronta para ser retirada do aljava E acertar um alvo e cumprir um destino Ela precisava ter a ponta afiada e preparada Agora essa ponta, querido, ela depende de qual é o seu chamado, de qual é o seu propósito, de qual é o seu destino, daquilo que Deus tem para você. Eu lembro que eu conheci meu avô paterno, quando eu tinha, eu imagino, oito para nove anos. Meu avô abandonou a família dele, quando meu pai tinha, se eu não me engano, cinco anos de idade. Esse cara acordou um dia e falou assim, eu oh, não amo mais vocês. Pegou tudo de valor que tinha dentro de casa, colocou dentro de uma mala... E foi embora. Na época não ia preso por causa de pensão. Ele nunca mais apareceu. E meu pai foi voltar a ver o pai dele quando eu tinha 8, 9 anos. E esse cara passou por uma dificuldade daí. Ele tinha um cargo importante na, na FUNAI na época. Aí foi expulso porque foi acusado de estar vendendo a terra dos índios. Gente boa. E Ele apareceu. Queria restaurar o relacionamento com os filhos e com a família. Foi aí que eu conheci meu avô. Mas ele levou para mim um presente muito interessante. Ele levou um arco feito pelos índios mesmo. Um arco e várias flechas. E o mais interessante é que todas essas flechas elas tinham pontas diferentes. E eu lembro que meu avô sentou comigo e ele falou. Olha, você sabe por que essas, essas pontas são diferentes? Eu vou te explicar por quê. eu lembro que uma era de uma madeira escura. Parecia um nó de pinheiro. E ela parecia como se fosse uma meia bola, assim, e ela tinha só uma ponta redonda, grossa na frente. Ele falou, olha essa flecha, ela é usada para matar pássaros. Por quê? Porque ela não entra na carne, ela não estraga a carne do pássaro, que é pouca carne. Então é como se o passarinho levasse uma bordoada, ele cai morto, mas a flecha não entra nele. Ele mostrou uma outra que era a minha preferida, que tinha uma ponta bem comprida, que parecia um serrote. Então ela era assim, ela tinha dentes para trás. assim. Ele falou, oh, essa flecha eles usam para pescar. Então eles atiram no peixe dentro da água, essa flecha ela entra e ela não, ela não sai voltando. Por quê? Porque os dentes seguram a carne. Então eles conseguiam atirar, o peixe boiava, e eles recolhiam o peixe pela haste da flecha. E tinha outra flecha que era aquela mais comum, com uma ponta né, triangular, muito afiada, ele falou, essa aqui é para as grandes caças, ele falou, essa ponta é muito resistente, muito afiada, ela consegue furar o couro, e ela consegue penetrar dentro da carne. Então, para que você seja uma flecha afiada, você precisa entender, querido, em primeiro lugar, qual é o seu destino, qual é o seu propósito, para que você precisa se afiar? Eu entendi o meu chamado quando eu tinha 18, 16 anos, e com 16, 17 anos, eu falei, eu vou ser um pastor, então eu tenho que procurar alguém para eu pastorear, e eu lembro que na rua da casa dos meus pais, tinha uma molecada, uns adolescentes que andavam de skate, e tinha uma calçada grande na casa da minha mãe, eu falei, ó, eu vou pegar uns negócios desses de skate, vou trazer esse menino para cá, aí consegui uma rampa, uns, eu, de manhã eu já não consegui falar isso, corrimão, corrimãozes, corrimãos, Corrimãos, com, como diria o Gollum do Senhor dos Anéis, né? não sei qual, qual, qual é o plural de corrimão, alguém, um professor me ajude, mas isso também não, não faz diferença, eu coloquei todas essas coisas lá, e eu comecei a chamar essa gurizada para andar de skate no quintal da casa da minha mãe, e eu comecei a fazer uma célula, e querido, mais de 20 pessoas fizeram uma decisão por Jesus na casa da minha mãe, com o tempo, aqueles adolescentes começaram a ser transformados, e os pais começaram a me pedir para ir na casa deles. Então, eu ali com 16, 17 anos, de repente estava evangelizando os pais, orando por eles, eles aceitando Jesus e querendo ir numa célula cheia de adolescentes. Por quê? Porque eu precisava ser experimentado nisso, eu precisava começar a fazer. Eu tinha um sonho de escrever. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu li muito. Eu queria ser um pregador, eu era um líder de jovens numa igreja bem pequenininha. O Júnior chegou aí lá, acho que o Diego também chegou aí, Diego? Isso foi mais ou menos em, sei lá, não vou me entregar a idade. Faz muito tempo, mas eu comecei a fazer umas, umas vigílias e eu chamava gente da cidade inteira. Mas é que nem o cara que é dono da bola, que é ruim de bola, mas ele fala assim, ó, tem a bola para jogar, mas eu tenho que jogar também. Então eu fazia vigília, a galera vinha, ministrava, mas eu pregava também. E ali eu comecei a ter experiência, eu precisava ser lapidado naquilo que Deus tinha para mim. Querido, eu entendo que esse é um ano de lançar muitas pessoas. Mais do que trazer um ensino aqui, você já me ouviu talvez falando isso outras vezes, mas eu creio no que eu estou falando, existe uma carga profética eu estava orando essa semana inteira e isso queimava meu coração Deus me falava de pessoas que têm um chamado, eu não estou só falando de chamado em tempo integral e não, não só de ser pastor, você tem um chamado irmão seja ele qual for, alguma coisa já ardeu no seu coração mas não arde mais talvez você, esteja, você tenha chegado aqui, alguma coisa te atraiu nessa igreja e você esteja olhando e falando, essa igreja é grande demais tem muita gente boa aqui, eu nunca vou encontrar lugar e eu quero dizer para você que tem lugar sim aqui, e não só aqui, mas talvez você esteja aqui só para a gente lançar você uma hora. Isso vai ser a alegria do nosso coração, porque a grande verdade querida, é que o que queima no nosso coração, não é só estabelecer você aqui, o que queima no nosso coração é ver você corresponder ao seu chamado, seja aqui ou onde for. E eu acredito que existe uma graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja esse ano. Eu acredito que palavras proféticas vão ser relembradas. Eu acredito que você vai ter novos sonhos. Deus vai queimar um chamado no seu coração. Você que não conseguiu se envolver, mas sonha em ser um líder de célula, corresponder ao que Deus tem para você, de alguma forma, algo, uma chave vai virar na sua vida nesse ano. Por anos eu sonhei, eu chorei, lá na antiga igreja diante de Deus, eu falei, Deus me deixa ir para o ministério, e Deus falava, ainda não, anos, um dia Deus falou para mim, esse é o um ano, daqui seis meses, e eu acredito que esse é um ano, onde uma chave espiritual vai virar, existem pessoas com chamado, eu não sei se hoje a gente tem alguém aqui, mas de manhã eu tinha convicção, que tinha um pastor, que não estava mais pastoreando... Acreditava que Deus não tinha mais um chamado para ele, Deus vai restaurar sonhos, existe uma graça de Deus e um mover nesse sentido, eu creio nisso de todo o meu coração. queridos, na semana passada, quando a Hyde Baker estava aqui, quem estava? A maioria talvez. Eu vim para cá e eu há dois dias já eu estava passando num conflito. Eu sei que eu tenho promessas de Deus, que eu tenho um chamado, mas irmão, eu não vou falar nenhuma novidade para você, mas eu sou cheio de falhas, cheio de limitações. E eu passei dois dias que eu falei, Deus, o Senhor tem isso para mim, o Senhor tem todas essas coisas, mas Deus, eu, é, é difícil acreditar que eu consigo, será que eu vou alcançar esse lugar? Eu falei, Deus, eu sou tão limitado nisso, eu sou tão limitado naquilo. E Deus me falou algo muito forte na, na noite do domingo. Deus falou para mim, eu sou um Deus insistente. Eu conheço as suas falhas. Eu conheço as suas limitações. Mas eu estou disposto a insistir com você. E isso ficou queimando no meu coração em todo o tempo. Eu entendi que em primeiro lugar, essa é uma palavra de Deus para mim. Deus me ministrou. Eu lembro que eu vim aqui para frente. Eu só me apoiei aqui Eu falei, Deus, não insiste comigo mesmo. Eu sou falho, eu sou limitado. Mas essa é uma palavra de Deus para você nessa noite. Querido, Deus insistiu com Moisés. E Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração. Deus falou: Olha, eu insisti com Moisés, mesmo depois dele ficar 40 anos escondido no deserto. Deus me falou: Olha, eu insisti com Gideão, mesmo quando ele falou várias vezes: Eu não consigo. Deus insistiu com Davi, mesmo depois de um adultério. Deus insistiu com Pedro, mesmo depois dele negar Jesus três vezes. Deus insistiu com Paulo, mesmo depois dele ser o maior perseguidor da igreja. Deus é um Deus insistente, você tem algo de Deus, receba isso com uma palavra rema de Deus para você, Deus está disposto a insistir com você, quando Deus chama Moisés, depois de 40 anos na sarça que ardia, Moisés falou, eu não posso fazer isso, Deus falou, você é o libertador, Moisés falava, não, eu não sou, Deus falou, eu vou fazer sinais através de você, Deus opera sinais no deserto, Ele fala, Deus eu não consigo falar bem, Deus fala, eu vou trazer arão aqui, eu vou levantar um porta-voz para te ajudar, se você não quer falar para o povo eu falo para você, você fala para ele, ele fala para o povo, por que, que Deus está falando isso? Porque eu estou disposto a insistir com você, eu sou um Deus que insiste, eu sou um Deus insistente e eu vou insistir com você você tem um chamado, eu tenho algo para você, eu não vou desistir eu vou insistir para que você correr. Para que você lembre dos sonhos. Para que você lembre das promessas. Para que você supere as suas dificuldades e as suas limitações. Porque eu sou um Deus insistente. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Querido, eu, eu acredito tanto nisso que eu estou falando aqui. Nisso que eu estou fazendo aqui. E eu quero fazer um convite muito especial Eu sei que essa é uma, é uma palavra tão específica Apesar de nós acreditarmos que toda pessoa tem um chamado de Deus Não existe gente sem chamados se essa mensagem falou o seu coração, você foi confrontado pelo Espírito Santo, talvez Deus esteja lembrando você agora de promessas, talvez você esteja desanimado, falando, olha, eu não vou encontrar meu lugar, eu não vou conseguir servir, mas essa mensagem tocou seu coração, e você quer dizer nessa noite, não para mim, mas quer dizer para Deus, falar, Deus eu recebo essa palavra para mim, essa palavra é minha, e eu quero que o Senhor insista comigo, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, eu desisti, eu me me cansei, mas eu quero que o Senhor insista comigo, se você se sente assim, eu quero que você venha rapidamente aqui para frente, que eu quero orar com você, saia do seu lugar e venha para cá, que o Senhor lembre ao seu coração as promessas que você já recebeu querido, eu não quero que você repita uma oração comigo, mas eu quero que você raje seu coração para Deus... Eu quero dizer que para você ser, ser estabelecido no ministério Você precisa ter o caminho e as respostas certas sim Mas para que Deus te estabeleça no ministério Você não depende dessa igreja Você não depende dos pastores Você não depende de ninguém, irmão Você depende de você e de Deus isso é algo entre você e Deus Nós clamamos a Deus para que Deus nos dê graça E nós sejamos colaboradores Para te empurrar para aquilo que Deus tem para você Mas você não depende da gente Deus tem um chamado, Ele tem algo para você Isso é entre você e Ele Talvez há muito tempo você não sinta mais queimar no teu coração uma vontade de servir a Deus. Mas você vai voltar a sentir. Isso vai voltar a queimar. E eu acredito que antes de Deus te lançar, é um tempo de rompimento. Mas Deus vai te alinhar, Deus vai te endireitar. Ele vai afiar você. Ele vai te experimentar. Deus falou algo no meu coração quando eu estava ministrando aqui de manhã. E isso grita no meu coração de volta. Uma das coisas que mais travam ministérios, é que as pessoas deixam feridas entrar. E isso vai tornando você azedo. E em vez de você estar disposto a servir, disposto a abraçar o um ministério, você faz o quê? Você fica criticando, você fica achando defeito, você acha que as pessoas te perseguem, você acha que só pessoas marcadas têm lugar. E toda essa mentira, essa sujeira do diabo, vai entrando no seu coração isso vai tra travando você. Isso vai deixando você indisponível Indisposto Mas eu acredito numa graça de Deus Eu acredito que Ele vai virar uma chave No coração de muitos de vocês E Ele vai mover seu coração Ele vai amolecer seu coração Ele vai colocar uma disposição Para que você corresponda Para que você tenha um coração ensinável Disposto a ser tratado A ser confrontado A ser lixado, a ser polido. Deus vai colocar isso no teu coração Você vai sentir isso você vai sentir uma disposição nova De ser mexido De ser tratado De ser curado Eu vejo pessoas que estão abraçadas Com a sua dor Com a sua decepção Mas você vai soltar isso aí hoje Em nome de Jesus Você vai soltar, você vai abrir mão disso Deus vai trazer cura ao seu coração Ele vai fazer você voltar a sonhar com o chamado Com o ministério Em nome de Jesus Deixa Deus te tocar Coloca a sua vida diante dEle Senhor, meu Deus, eu declaro aqui um tempo de destravamento ministerial, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que o fogo volte a queimar. Que a paixão, a direção, Senhor, meu Deus. Que o Senhor traga sonhos novos. Que as palavras proféticas sejam relembradas. Que toda mentira, todo engano do diabo caia por terra. Eu coloco diante do Senhor cada chamado aqui representado os pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, os ministros de louvor, missionários, Pai, os professores de escola bíblica, os professores de criança, todos os ministérios aqui representados, que venha, Senhor, o mover Teu, um toque para alinhar nosso coração, para nos dar direção, para nos afiar, para nos endireitar, traz um novo tempo sobre nós. Como pastor dessa casa, eu declaro que nós estamos dispostos, Pai, a investir, a estabelecer e a enviar, Pai. Nós queremos muita gente boa saindo daqui, tocando as nações, tocando outras igrejas, outros ministérios. Vem esse novo tempo sobre nós, Pai. Nós tomamos posse disso. Nós tomamos posse disso. O Senhor insiste conosco, Senhor. Receba essa palavra Que isso venha queimar no seu coração Durante esse ano Até que os frutos apareçam Deus vai insistir com você Deus vai insistir com você Ele está disposto a insistir com você Deus vai insistir com você Até que todo esse depósito Esse chamado que Ele colocou dentro de você Transborde para fora em nome de Jesus Você recebe essa palavra? Pode dar uma salva de palmas